Like, like. Fala aí meus bros, aí, essa não é minha vinheta, mas tá de boa né, assim, fala aí pessoal, estivemos usar mais um meu e galera, nos vídeos temos aqui para mais vídeos na série de Minecraft Survival 2, e é o seguinte, em off, é, em off, não literalmente em off, bom, eu quero explicar antes, é, eu tava de boa lá, mas meu amigo perseguei-me no Discord, Aí, até que eu acho meio que um site onde você consegue encontrar coisas, por exemplo, vilas. Eu achei essa vila aqui ó. As coordenadas eu já roubei ela toda, mano. Aliás, no vídeo de manhã, fazendo uma farm de viragem. Como eu não quero que episódio seja, quer dizer assim, galera. eu gravei tudo isso aqui. Eu gravei eu fazendo tudo isso, porém o áudio são meio bugado. Então, meio que o áudio são meio que É não sei explicar mais o. Áudio saiu atrasado, então não pude editar e se, se eu não editasse o vídeo ia ficar uma merda o vídeo, então, então, você sabe né galera, eu tô aqui com essa espadinha aqui mano, com sharpness, que é meio que afiação, é afiação, e boa né galera, vamos lá para nossa casa que eu quero mostrar os village que eu peguei, aproveitando que eu tô aqui galera, eu quero dizer como conseguir esse pack, esse 30 ferro aqui esse pack de outro. Eu meio que ia vir com os vilas, mano. Aí eu caí nessa ravina. E essa ravina tinha mais ou menos uns ossos bem ali, ó, na minha mirinha E também tinha muito ferro, então eu peguei todos os ferros. Que. Eu não sou besta, né, mano? Então eu peguei todos os ferros. Então bora lá pra casa. Tô chegando aqui em casa, galera. Eu vou mostrar todos. É, todas as coisas que eu fiz, hein, ó. Eu meio que tirei todos. As canas. Porque nós fizemos uma parte de cana. Aliás, eu vou mostrar tudo que ele rendeu. Aí, e bora galera? É eu também fiz essa mini farm de cá que não funciona. Não sei porque deveria funcionar. Isso aqui foi mesmo para me matar. Tá bom. Isso aqui é a é, nossa fazenda isso aqui eu fiz no episódio 3 ou 2. Não, é 2, é, eu não fiz praticamente nada aqui. Aqui é só o baú que eu coloquei porque eu não tenho uma sala de baú ainda. Então, deixa eu colocar isso aqui é para os villagers não saírem, galera se eles saírem, eu tô ferrado Mas como nós vamos fazer uma forma de vida de hoje, eles vão sair E bom, tem um pequeno problema Bom, eu vou guardar todos os meus itens aqui Tô fazendo a Então galera, eu já peço para você deixar o seu likezão galera Que vai estar tá ajudando demais Aí na divulgação do canal galera Só um like mano, acho que já divulga um monte de pessoa aí mano Ele, As pessoas não se inscrevem galera mano. 50% do meu público que assiste meus vídeos não são inscritos, então vamos é, melhorar essa meta. aí mano, você inscreve aí é de graça, é de graça. Clica, clica no botão vermelho aí é de graça. E bom, para nós fazer a farm, vou precisar de alguns itens que só estão lá dentro. Eu não quero entrar para eles saírem, então eu sou o Papai Noel, rapaz. Vou entregar o presente, tá ligado? Eu vou entrar, meu Deus, mano, na moto, filho da mãe. Eu vou entrar pelo telhado. É isso aí, eu sou o Papai Noel. Eu espero que ele não tenha... Ah, aqui, tá de boa. Eu pensei que eles tivessem se spawnado. Deixa eu ver se o outro tá aqui. É, tá aqui. Então tá beleza. Pode sair aí, meu filho. Pode sair. Isso aqui foi... Isso aqui eu nem sei porque eu coloquei isso aqui. Mano, ó raiva dessa moto, mano. Então. Eu preciso aqui de... Muita terra. Eu não preciso exatamente de terra, mas eu vou pegar terra. só isso, né? E bom, vamos subir aqui, vamos subir... Bem-vindo ao Minecraft, é, é meu amigo, não vou cantar isso, não vou levar um direito autorais, né, pelo menos eu acho, então eu não vou arriscar levar um direito autorais agora, logo agora que eu estou a fazer uma farm de viras, e bom né galera, Para nós fazer essa farm de viras na real, eu precisava de pegar outra coisa que eu esqueci. então né galera, eu vou fazer essa farm um pouco longe aqui do nosso mapa, velho é, eu fiz meio. Eu vou fazer ela meio que aqui, galera. Porque eu não quero meio que travar meu jogo lá, galera, tudo, tá ligado? Então nós vamos ter que fazer isso aqui. Eu vou estar tá pegando aqui uma parte de ferro. Que você vai estar tá cavando alguns blocos para baixo. Pode ser qualquer altura, mano. Pelo menos é, Eu já fiz a parte em Minecraft Assado, então eu lembro mais ou menos um jeito só que no caso minecraft já sabe eu fiz em ó <risos> hum, já que eu não vou fazer em ó bom você vai cavar meio que assim mano um buraco certo beleza aí você vai colocar um bagulho desse só que mano eu esqueci de outra coisa que é o seguinte embaixo você vai colocar uma água que eu também não trouxe e bom eu vou pegar essas coisas eu vou você vai estar tá colocando aqui uma água galera você vai estar tá pegando agora a composter no caso a composter e vai tá colocar assim beleza eu vou limpar aqui aí galera você vai puxar meio que quatro assim tipo você vai puxar quatro para cada lado assim do lado você vai puxar cada um lado quatro blocos para frente tá ligado então nós vamos fazer aqui eu já vou assim que você puxar quatro blocos para cada lado assim mano você vai puxar mais um para cima galera. Eu faço isso porque eu sei que dá certo. Dá um ligue aqui, galera. Vamos ver. Eu não vi ainda, galera. Eu quero ver quantos packs. Uh, nem sei se tem pack ainda, mano. Que eu não farmei. Eu não fiquei, Eu não cheguei a ficar ali parado farmando. Mas bom, vamos ver quantas canas já conseguimos com nossa farm. Lembrando que é tipo só uma farmzinha simplesinha, mesmo Que nós no episódio do lance isso, ou seja, no último. Nós não tinha muito recurso ainda. Então, bora ver agora. Ah, tá aqui. Meu Deus, velho! 3 packs e 1! Isso é muito, velho! Eu tipo, só tem um dia que eu fiquei sem gravar. De, depois de você mas bom, isso aí já tem 3 pets, mano. mas que é bom demais. Se eu juntar isso com aqueles que eu tinha aqui para plantação, mano, dava uns 5, 6 pets por aí, mano. Isso é muito da hora, galera. Eu tô muito viciado em farm mano eu acho que os, os últimos três, três episódios foram de farm a ah, galera é importante você colocar aqui ó tudo isso aqui vai ser que ser é, é terra porque se não for terra meu amigo a farm não vai funcionar eu podia fazer a farm maior mas é que sou preguiçoso tá ligado eu não tenho disposição ficar três horas fazendo uma farm gigante tanto que eu posto vídeo todo dia né galera, tem que cumprir, quer dizer, eu não posto vídeo todo dia, mas é, literalmente eu posto vídeo todo dia, mais não todo dia. Eu posto vídeo de toda segunda, quarta e sexta de ver, e alguns dias vídeo bônus, até porque tá no meu banner, véio, no banner do meu canal. Então sim, é, eu posto vídeo todos esses dias, e se você quer ficar ligado em todos os vídeos, ativa o sininho, se inscreve e deixa o seu like nesse vídeo, beleza? Peguei aqui um negócio que eu esqueci, galera, você vai precisar de cama, sim, mano, pra cama, eles dormirem, só que eles não vão dormir. É mano, eu tô meio que escravizando esse caras, dejeitado. <risos> mano, é, eu sou muito, eu sou muito do mal, mano, eu sou do mal. Alguém me prende, me tira. Bom, você vai cavar aqui. Ai, caraca, peraí, você deixou. Eu... eu tenho que fazer um negócio antes, né, o... Eu... Não é aqui, não. O Bu tá confundindo a própria família Que praticamente ele criou Porque ele tá fazendo a, então a família é literalmente dele Vamos fazer aqui, galera Cama Meu Deus, meu Deus. Eu, Sorte que eu tenho muita lã Mentira, eu não tem muita lã, não Alguém entendeu o que eu falei? Por favor, comenta aí agora Se você entendeu Deu as camas certinho Aqui, ó Então vamos colocar aqui Todas as camas eu colocar aqui meu deus definir meu spawn aqui agora se eu morrer eu volto aqui aqui aqui, aqui. Peraí, aí peraí ah não fiz errado aqui aqui faltou eu pular mais dois blocos mano. mais um bloco de vamos fazer a farm aqui tudo certinho vou terminar de colocar todas as camas galera agora o que você vai fazer você vai cavar aqui um buraco beleza lá cavar um buraco aqui é aqui eu lembro que era é como que a mais que safado galera eu só fiz ela mesmo é que a e manifestação já acabou uns dois meses então dois meses é muita coisa então esquece mas vai cavar aqui os buracos cavar eu recomendo você cavar três blocos para baixo e o Mano, eu estou ficando irritado de falar Minecraft é a saga né? mas é que eu tenho um carinho especial com esse mapa mano. foi o mapa que eu mais me dediquei então eu espero que vocês entendam aí galera porque é um mapa que tipo, foi meu primeiro mapa mano. vocês curtiram pra caramba então é isso recomendo você colocar água para eles não tomarem dano beleza é e literalmente a farm já está pronta porém falta uma coisa você provavelmente você joga Minecraft há dois mano há dois meses pelo menos você sabe que eu vou fazer que é trap door. você que não sabe mano o village não é besta pelo menos por enquanto <risos> ele ele não é besta cara. ele não vai cair nessa armadilha nossa então o que nós fazemos nós fazemos trap door. mano fala muito em inglês respeito, trap respeito Tá não que você faz você pega aqui e faz muito trapdoor, mano, você vai gastar muita trapdoor. Mano, eu o Parou! Então você vai colocar aqui, ó. Você vai pular por outro lado. Aí vai colocar aqui, ó. Colocar aqui. Colocar aqui. Ah, Dudu. Mas como que eu vou fazer sendo que ele pode pular e, e meio que subir na cama? É só colocar trapdoor. Meu Deus, eu coloquei errado aqui o só colocar trap do aqui, depois eu me ensina, galera. Depois eu me ensina. Eu sou seu professor. Assim que você coloca todas as trap do você vai estar fazendo isso aqui, galera. Você vai estar colocando aqui, ó. A, a trap do galera. O village tem é? que o village, mano. Ele tem mais de um bloco de altura, mais de é claro, né? mais dois blocos de altura, burro. Então ele não consegue fazer. Então você vai fazer em todos os outros e beleza depois disso galera você vai estar tá pegando aqui e tá é, como é que eu posso você vai tá meio que se explicar isso mano esquece o nome é você tá fa fazendo a caixada aqui mano passando a enxada e depois disso, só colocar os villagers na farm beleza galera se liga é que eu descobri mano, Dá de levar o villager no barco e dá de levar num laço mano que viagem é essa não dá de colocar ele no laço, que devia ser bem realista. E mano, dá de jogar ele no barco e puxar, mano, meio que uma pipa. Só que aquele não coisa então. mais bom, né, galera? Isso aí eu vou colocar os Village off, mas esse episódio vai ficar galera. Muito obrigado, você que assistiu. Falou, valeu e fui.